Olá, a nossa equipe recebeu aqui na redação do G8 Notícias um vídeo que vai deixar você, que é morador de trairia indignado. Você que é pai, você que é mãe, você que cria uma criança e sabe, que, e, e acha que levar uma criança a escola, lá é um local tranquilo, aí você se engana, meu amigo. Se você acha que lá ele vai receber uma educação de qualidade, uma merenda escolar boa, é aí que você se engana. Ontem, no dia 9 de abril... A escola Eliseu Barbosa recebeu uma merenda, a merenda escolar estragada, podre. Uma merenda que poderia facilmente matar uma criança. Vocês sabem, o Dr. Rinaldo hoje, a gente estava na Câmara Municipal, o Dr. Rinaldo, como médico, ele falou que, um, que uma alimentação estragada pode facilmente dar uma infecção generalizada e matar você. Imagine, você que é um adulto, imagine uma criança o que pode fazer. Olha só o vídeo, agora você está acompanhando as imagens, essas são as imagens, é um vídeo altamente podre, um vídeo nojento, olha só o nojo que é, você está acompanhando aí, é uma, uma carne podre, é uma carne estragada, cheia de moscas, o local também não é adequado, o local que a pessoa está cortando, como é que a pessoa corta, como é que deixa uma pessoa cortar a merenda escolar da criança num local desse, meu Deus? Olha só que nojo, as moscas voando. É inadmissível uma coisa dessa. Tem que investigar agora, tem que investigar se foi. A culpa foi do fornecedor, se já estava. A carne já estava apodrecida quando veio, já estava para se apodrecer, já estava perto de, de, de vencer, porque as pessoas aproveitam. Quando é prefeitura, quando se trata de governo, as pessoas deixam correr solta. Ninguém trata assim uma empresa particular, ninguém trata assim não. Olha só como vocês podem ver aí o cheiro verde todo estragado. A pessoa que está gravando até fala que o cheiro está de cheiro podre. Olha só, a pessoa ainda disse que estava cortando, tirando os ossos porque mandaram. Olha só essa carne podre. É inadmissível. A Câmara Municipal de Trairi diz que na segunda-feira vai começar a investigar o caso. A nossa equipe tentou entrar em contato com vários órgãos da prefeitura, a secretaria de Educação, até mesmo o gabinete do prefeito, mas como tudo no Trairi, inclusive em várias cidades do município, dos municípios aqui do Brasil, funciona até meio dia, nós não conseguimos essas informações. Voltamos a qualquer momento com mais detalhes desse caso e a gente vai acompanhar, hein? A gente vai acompanhar porque isso não vai ficar assim.